Fala Player! Beleza? Willzer aqui. Player, olha só os jogos aqui da PS Plus de março, cara. Os caras meteram logo um Final Fantasy VII Remake. Os, outro, os outros jogos, assim, não são tão conhecidos assim. Pelo menos para mim, tá? Mas, cara, só pelo fato de ter, de ter o Final Fantasy VII é... Brincadeira. A Sony vem realmente trazendo alguns jogos bem interessantes. E ela, e ela vem mantendo né, o que ela vem fazendo desde o mês de janeiro, de trazer três jogos para Playstation 4 e um jogo para Playstation 5, lembrando que todos os jogos você também consegue jogar no Playstation 5, não é só o jogo exclusivo aqui de Playstation 5, beleza? Todos os jogos estarão disponíveis a partir do dia 2 de março até o dia 30 de março. Então, fique atento aí que também os, os jogos né, desse mês de fevereiro eles estarão disponíveis somente até um, o dia 28, tá bom? Então, vamos lá. Cara, Final Fantasy VII dispensa apresentações. Cara, é um dos melhores jogos de todos os tempos, segundo né, a crítica, segundo os próprios jogadores. Eu não joguei esse jogo, acreditem. Que vergonha. Tive ele tive ele original no Playstation 1, cara, pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, agora não vai faltar oportunidade para jogar. Eu tava pensando em comprar esse jogo esses dias, tá? Então, enfim, é o, é o Remake, que é um jogo totalmente 3D, totalmente refeito, tá? Não é um jogo só adaptativo, é um jogo totalmente refeito, Player, é sensacional. Uh, o segundo jogo aqui, Player, é o Remnant from the Ashes, para Playstation 4. É um jogo de sobrevivência que você pode jogar em modo cooperativo com até outros dois jogadores. Tá? É um jogo de sobrevivência que você vai avançando, vai, vai upando armas, né? vai aparecendo vários inimigos ali, muito, vários monstros na realidade. Eu leio o trailer aqui parece ser bem bacana. Eu vou colocar todos os links dos trailers na descrição. Tá? O jogo de Playstation 5 se chama Maquete. Eu vi o trailer desse jogo, é um jogo bem diferentão. É um jogo de 100% puzzle que você tem é um jogo de quebra-cabeça então é você você tem um ambiente né tipo, tipo tipo essa maquete aqui quando você entra aqui você tem outra maquete menorzinha e você consegue ver uma maquete maior e você consegue interagir interagir com os objetos e fazer com que essa interação também reflita em outros nos tamanhos do, de, dessa maquete maior é um negócio bem maluco você precisa ver o trailer para entender parece, para quem gosta do gênero, é, é um jogo bem desafiador, pelo que eu vi aqui, e bem inteligente, player, bem inteligente mesmo, bem bacana. último jogo aqui é o Farpoint, PS VR, então é um jogo que, em primeira pessoa, né, em VR, obviamente, em primeira pessoa, mas é, você também consegue jogar com DualShock 4, você joga né, com essa protagonista aqui no país alienígena. Nunca ouvi falar desse jogo, né? Aparentemente é possível jogar também no DualShock, tá? Então, vamos ver como que vai funcionar isso aqui. E os jogos estarão disponíveis até o dia 5 de abril. E os jogos... Ah, deixa eu ver aqui o que está falando aqui. Vale lembrar que você tem apenas alguns dias para baixar os outros dois jogos de fevereiro. Control Ultimate e Concrete com Genie. Então, assim, fiquem atentos aí para baixar os outros jogos aí até o final deste mês. A Sony vem realmente trazendo bons jogos aí é, na PS Plus. Eu acho que depois de ouvir tanta reclamação e do Xbox também tá vindo com bons jogos aí, além da, PS, além da, da Game Pass, né? a Sony realmente está começando a se mexer e é importante. Eu acho que a gente só sai ganhando nisso. Espero que vocês tenham curtido os jogos aí. Eu curti, obviamente, o Final Fantasy VII. E comentem aqui né, o que, que vocês acharam da lista aí desse mês de março, beleza? Player, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever ative o sininho para ajudar o canal. Comente aí no vídeo, compartilhe também para dar aquela força, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!